Atenção, mais um corno terá que assumir seu chifre. Opa, e aí? Oi, Janaína. Tudo bem aí? O que, que você tá arrumando aí com esse cara aí? Hã? E agora? Explica aí pra mim agora, Janaína. Explica. Você lá, tua filha lá em casa, pra sair com um homem?